Lutero e Luteranismo, a Erich Denifle. Capítulo 4. Objeto do ano de provação segundo Lutero. Essa não é a única vez, no entanto, que Lutero neste neste escrito engana seus leitores sobre regras e constituições. Ele também afirma que, nas ordens, um iniciante na vida religiosa recebe um ano de provação antes de fazer os votos. Se este ano serviu ao principiante para deliberar e experimentar os costumes, a alimentação, a vestimenta e outros assuntos relativos ao corpo, pode-se elogiá-lo. Mas este ano de provação serve aquele que deve se comprometer por voto, para se pôr à prova se pode viver casto. Mas que loucura é igual a isso, se considerada a natureza essencial do Instituto. A castidade não é medida, como deveria ser, segundo a capacidade do espírito, mas segundo o número de dias, e aquele que vive um ano casto é declarado apto a viver casto toda a sua vida, e assim por diante. Lutero aqui fala a verdade, o que ele diz não é exatamente o oposto. Deixe-nos ver. Inocêncio III, em seu tempo, já havia resumido a tradição sobre o ano da aprovação nas palavras que foi sancionada pelos padres no interesse não só dos recém-entrados, que deveriam fazer julgamento das severidades do mosteiro, mas também do mosteiro, que pode testar a moral do aspirante durante esse tempo. E assim não há nada de uma prova de castidade. Mas possivelmente as ordens se afastaram dessa regra. Vamos considerá-los. Não é exigido de Lutero que ele esteja familiarizado com as práticas de outras ordens. Seu caso depende principalmente das constituições de sua própria ordem, e precisamente daquelas segundo as quais ele mesmo viveu e realizou seu ano de provação, as de Salpides do ano de 1504. A título de comparação, no entanto, também apresenta os mais antigos, pois isso foi tirado deles. Qual era o propósito da aprovação do ano? Podemos aprender no 15º capítulo sobre a recepção de um indivíduo na ordem. Este capítulo começa um pouco como o capítulo 58 da regra de São Bento. Se alguém, seja ele quem for, pedir admissão em nossa ordem, não será concedido a ele imediatamente, mas muito antes sua mente será testada, se seja de Deus. Esta é, pois, a faculta espiritus, que, segundo Lutero, deve ser provada, coisa, porém, que lhe faltava nas ordens. Se o postulante ou os postulantes estiverem firmes na sua resolução, o superior então, passados alguns dias, propõe-lhes no capítulo as questões a serem respondidas, se são livres, solteiros, não vinculados a nenhum serviço, não pertencem a nenhuma outra ordem, e não tinha dívidas. Se tudo estiver em ordem, o prior então lhes apresenta o rigor da ordem em todos os seus detalhes, entre eles os itens perdidos por Lutero, modo de vida, alimentação, Vestuário. No que ele alega como objeto do ano de provação daquele tempo e condena, a prova da castidade, não se encontra a menor palavra, embora se fale de obediência e pobreza. Depois que o prior expôs as austeridades da ordem para aqueles que vão ser investidos do hábito, e depois que estes se declararam prontos para se submeter a elas, o prior diz, é, isto é, implicitamente, você e nós, você e nós ao longo do ano julgaremos se você é capaz de se submeter à regra e às práticas da ordem. Eles são então imediatamente entregues ao mestre de noviços para a instrução, cujo dever é durante o ano conduzi-los no caminho de Deus, isto é, no caminho da virtude, e ensinar-lhes a regra, as constituições ou estatutos, nos quais a vida religiosa e suas austeridades são detalhadas, e os costumes e práticas da ordem. Eles mesmos têm muitas vezes que ler as constituições para que possam saber sob que lei devem servir como combatentes, no caso de se vincularem à ordem por voto. O ano da provação começou. Nela, eles, por um lado, devem aprender a conhecer o rigor da ordem, por outro lado, os irmãos também devem se familiarizar com sua moral. O capítulo 17 trata da instrução durante o ano de provação. Nas constituições antigas ou gerais, menciona-se que o noviço deve ser instruído, entre outras coisas, a fugir do amor ao prazer, porque põe em perigo a castidade. Salpites, ou algum outro anterior, suprimiu até a última cláusula. Nessas constituições, segundo a qual Lutero, segundo a qual Lutero viveu mais tarde, toda alusão à castidade foi evitada, mesmo quando a menção dela ocorre incidentalmente. No final do ano de provação, se o noviço foi admitido à profissão e ao ato de fazer os votos, o prior disse-lhe diante de todos os irmãos: "Caro irmão, veja, o ano de provação está terminado, no qual você experimentou e provou toda a severidade de nossa ordem." pois você viveu conosco como um de nós em todas as coisas, exceto em nossos conselhos. Nada mais. Não, como seria de supor, segundo Lutero, querido irmão, terminou o ano de provação, no qual você tentou, se pudesse viver castamente. Nem um pouco disto. Pelo contrário, o prior continua a aconselhar os noviços a decidirem, depois de tão longa deliberação, se desejam ou não dedicar-se inteiramente a Deus e à Ordem mas talvez a limadversão de Lutero se encaixe em outras ordens. Não encontro nenhuma, nem as antigas ordens monásticas nem os mendicantes, como, por exemplo, os dominicanos asterisco 9596 e os franciscanos ponto 97 asterisco em todas elas o ano de provação serve ao noviço, por um lado, como meio de experimentando a disciplina da ordem. Ao mesmo tempo, por outro lado, serve ao convento como meio de prova dos noviços. Nas ordens beneditinas e dominicanas, a castidade não é mencionada na forma de profissão, na qual apenas a obediência é jurada. Além disso, Lutero tropeça em si mesmo. Se o ano de provação nas ordens religiosas fosse objeto exclusivamente de uma prova de castidade, o propósito de entrar nas ordens teria sido apenas a castidade. Se o ano de provação nas ordens religiosas fosse objeto exclusivamente de uma prova de castidade, o propósito de entrar nas ordens teria sido apenas a castidade. Mas contra isso o próprio Lutero protesta no mesmo tratado, página 651, 21. Ninguém, diz ele, se torna monge por causa da castidade. Que, em um relato de sua vida acompanhado por um prefácio do próprio Lutero, 1524, Declara que o propósito do ano de provação foi para que pudéssemos aprender o modo da vida religiosa e que os outros pudessem nos provar, se estivéssemos qualificados para a Ordem. E esta era a opinião dos teólogos. A vida religiosa e as austeridades da Ordem servem, é claro, para preservar a virtude da castidade, como em geral para vencer os vícios e os maus hábitos. Como ensina São Tomás, muitas austeridades, como vigílias noturnas, jejuns, separação da vida do mundo são introduzidas nas ordens para que os homens sejam mais afastados do vício. O próprio Lutero, no início do ano de 1520, ainda dizia, empanturrar-se, engolir em seco, muito dormir, vadiar e vadiar são armas da falta de castidade, pelas quais a castidade é habilmente vencida. Por outro lado, São Paulo chama o jejum, as vigílias e os trabalhos, uma armadura divina, pela qual a falta de castidade é subjugada.